Conosco Emmanuel Leão da tribo de Judá Raiz de Davi Nasce da fonte divina, Sacia, transforma e cura, Água sublime da fonte divina, Jorrando aqui neste lugar. Água que nasce da fonte divina, Caminho, verdade e vida. Água sublime da fonte divina, Jorrando aqui neste lugar. Lava meus olhos pra te enxergar, água viva vem lava purifica, transforma, cura, bati. Batiza a água viva Maranatha, eu Shaddai, Deus conosco em Aqui. E... Transforma, cura, batiza Água viva Vem, lavar, Purifica, transforma, cura, batiza